041426 04, Cagueiras pro, vai capalima, a me pensa em um dessou. Não gostam se pagar, essas só gostam que lhes pagam. Essas ficam já conscientes. Então, não das comer de a favor, hum, não das beber de a favor. Não aborreço o pagante, Pira. deixa o pagante pegar, oh, oh. deixa o pagante abraçar. Deixa o pagão de beijar, deixa, deixa o pagão de beijar. o posso que dança assim, eu não é posso que dança assim, mata. É só não posso que dança assim. Assim. assim, assim, assim, assim, não gostam se pagar, essas só gostam que lhes pagam, essas ficam já conscientes. ficam. Então, não das comer de a favor, não das beber de a favor, não aborreço o pagante, deixa o pagante de pegar, deixa o pagante de abraçar, deixa o pagante de beijar, deixa, deixa o pagante de Tá rebolando o pagai gorda, tá coçando o pagai, boçar, tá bombando um o pagai, pra cair mais dois na agora, pra cair mais dois gatos agora, pra cair mais pedir agora, pra fechar o balcão, tá rebolando o pagante, tá rebolando o pagante, tá rebolar o pagante, tá rebolar o pagante. Pagar. Essas só gostam que lhes pagam. Essas ficam já conscientes, ficam não das a favor, não das de favor. Hum. não aborreço o pagante. Deixa o pagante pegar, Almoza. deixa o pagante abraçar. Almoza. deixa o pagante beijar, Almoza. deixa, deixa o pagante Gandhi...